Teve é? bom, teve bom. É. Só que a extrema-direita não gosta muito das minhas opiniões, né? E me ameaçaram de morte e tal, eu achei melhor é dar uma mesmo? afastada. Vou te mostrar uma foto que a gente conta, as pessoas, as pessoas acham que, ameaça que não. ameaça não faz nada, gata? Não, mas sabe que eu estava conversando com meu pai? Tudo bem, é uma ameaça, não faz nada. Mas se por acaso um desses é. da CLAC for um doido... Te pega e acabou. Amor, dá na polícia, deixa a polícia se virar. Mas olha, não, mas vê, nada a ver. Cara. um tiro de 22 na testa, não, apagaram meu, meus olhos. Nada é, a ver. Mas tem o um nome da pessoa que é, é fake, o cara? Então, a gente não sabe. Não sabe é, mas assim, e, isso, um... isso foi o visual, fora as mensagens escritas mesmo. É, é ruim, né? É é, ruim, aí é. eu falei que não estava na época, ainda não mais que... Há, não há essa necessidade. Esse né, ano então. eleitoral vai ser complicado, né? Já está sendo. Eu, a gente aqui... Eu, né, boleta? A gente criou uma seguinte: Vamos falar essas amenidades. Sim. Aqui não é um programa de política, é um programa de amenidades. Isso aqui é um papo de boteco papo de homens e mulheres falando merda, Sim. se divertir ser feliz. Mas, mas falar, falar merda é falar de política. <risos> então tá é, Sim, mas aí vão mandar essas merdas. É, não, mas a gente não. A gente não quer ser feliz. a gente quer ser feliz. teve algum outro probleminha na rádio também. Também. Por, por também, mudar também. o posicionamento dele. Que é o posicionamento dele, cara. Claro. Mas hoje eu não dou mais, não interessa não ninguém. Mais. Eu Olha. sou feliz do meu jeito. Então a gente fala aqui, não tem política, série. cara. Sim. Aqui não vamos falar de política. Mas é incrível Por como, é como é que as. as a desa... E o bola é. não gosta. Eu como é, como é, que, é que, as o as que as coisas desandaram, a né? É igual você falar de futebol, cara. Não dá. Você começar a falar de futebol, vai dar merda. Sim. Sim. Da treta, dá briga, um é corintiano, outro é palmeirense, outro é gremista, outro o cara quer te bater na rua. É, aí vem o cara do outro. Mas você sabe que o Atlético Mineiro é o melhor, né? Galo 2. Mais ou menos, né? Então mais. vamos mudar de prosa, pra onde nós vamos? Cara, <risos> é palmeira, vai te meter na palma. <risos> não entendeu? Tô brincando, não, mas, mas é... Mas é chato, cara. Fica um, fica um papo chato. Mas um deveria papo... ser uma coisa mais você natural, daí, né? Uma, mas... Por uma brincadeira que você faz alguma coisa, acontece você uma viu? bobagem ah. dessa, que não tem nada a ver. Mais tenso, né? Então não. por isso que eu resolvi é não eu ir eu falo, mais. a pessoa não pode dar a opinião dela aqui que ela se fode, só isso.